Boa noite a todas e todos, eu sou Guida Calisto, eu medio todo sábado esse programa que a gente faz aqui, Altas Rodas com Guida. Hoje a nossa live tem um tema muito, muito, muito especial, né? mas antes de falar dela, eu quero passar os recadinhos iniciais primeiro, tá bom pessoal? primeiro recadinho é que essa live está sendo transmitida pela fanpage Guida Calisto 20, né? que é uma página do Facebook. E também pelo blog da guida tá? Quem não é inscrito no Facebook, pode acompanhar pelo blog. E se você tem alguém que não, também não é inscrito, compartilhe pelo blog, ok? É, peço que vocês curtam a live, compartilhem a live, interajam com a gente. E a ideia de fazer essa live essa semana, ela tem um, um motivo especial, né? Assim, primeiro... É que essa semana foi uma semana duríssima, né, de, de luta, de enfrentamento, de guerra aí, a pandemia que assola esse mundo, né, e principalmente o Brasil agora. Né, hoje nós somamos um número altíssimo, né, de vítimas dessa pandemia. E, segundo, porque essa semana, dentro dessa questão, né, das vítimas aí, dessa guerra que nós temos enfrentado contra a pandemia da Covid-19, nós tivemos é, algumas perdas que para nós foi muito, foi, foram muito duras, né? principalmente no, no setor artístico. Né? Nós perdemos é, compositores, artistas, enfim, que fizeram uma história muito bonita entre nós. Foram pessoas realmente muito, muito, muito especiais. E também... Nessa guerra, nessa luta que nós estamos travando contra essa pandemia, vários de nós estamos enfrentando de vários locais, de vários, de vários espaços, né, enfrentando em diversas situações. Tem gente que está podendo ficar em isolamento social, está né, podendo trabalhar em home office, tem trabalhadores e trabalhadoras que não estão podendo, tem, estão sendo obrigados a ir trabalhar, correndo risco, né? enfrentando, inclusive, trabalhadores que estão aí na linha de frente do enfrentamento à pandemia. E nós temos também muitos trabalhadores, principalmente do setor artístico, que está sofrendo muito com, com toda essa situação. Nós já vínhamos atravessando um, uma, uma crise econômica muito severa, e agora, com o, o avanço aí dessa crise sanitária, é, se agravou muito mais. E os artistas é um setor que está sofrendo muito, e eles estão organizados, eles estão na luta aí para ten tentar sobreviver nesse período tão difícil. Então, por todos esses motivos né que eu, que eu citei, que eu, que eu estou narrando aqui, nós achamos extremamente importante trazer hoje uma live, que seja uma live mais leve, uma live que você possa relaxar, que você possa curtir, né? Que você possa é, curtir uma boa música, um bom trabalho artístico. E para isso a gente trouxe um cantor, compositor muito especial de música popular brasileira, que nasceu em Blumenau, é vencedor do prêmio Grão de Música em 2019, tem vários discos gravados, ou vários outros prêmios, premiações e indicações. Eu quero apresentar a vocês é um compositor, um jovem cantor-compositor, que vai cantar suas autorias e suas influências de João Bosco e Aldir Blanc. Com vocês, John Miller. Obrigada, John Miller. Olá, olá, olá. Boa noite. Muito boa noite. É, primeiro, eu queria dizer que eu sou super feliz, Guida, pelo convite e por poder compartilhar um pouco de paz né, com essas pessoas que vão estar com a gente hoje aqui. É, no momento que a gente vive um momento turbulento um momento de, de, de, de, de, é, de é, eu acho que consciência né primeiro assim de, de tudo que a gente está passando nesse nesse nesses últimos nesses últimos tempos eu diria né a, a, a, até antes da pandemia né e agora com a pandemia junto a gente só a gente tem coisas dobradas para para estar consciente, estar sempre alerta. E nesse momento, eu acho que, que a arte também ela tem essa função, assim, né, de levar um pouco de paz, um pouco de respiro, né, para as pessoas nesse é, que estão hoje dentro de casa e de alguma forma é, trancadas, assim. Então a gente também está tá, tá tentando levar um pouco de paz, um pouco de é, de amor, que a gente precisa falar muito de amor, né, nesse mundo que a gente vive. Então estou aqui hoje também para compartilhar um pouquinho disso com vocês. Bom, se você quiser já começar cantando, fique à vontade. Se quiser falar das suas músicas, fique à vontade também. É... Claro. O tempo, é, o tempo é todo seu agora, tá bom? Maravilha, Guida. Eu vou fazer uma canção, então eu vou começar tocando. É uma canção que se chama Maré Rasa, canção de partida. É uma música que fala de partida, né? de alguém que está tá à procura de uma nova história, né? de uma nova página. Né, que sai de um lugar e vai para outro em busca de, de crescimento e tudo mais. E essa canção ela, ela faz parte do meu segundo disco, que se chama Na Linha Torta. Então faço para vocês agora Maré Rasa, canção de partida, uma parceria com Gregory Herbert. <música> seguir chão quem não vai não encontra direção para sair de pé pro ater. a proibir o sol redimido volta do pé, passo estupor Deus me dê fé pra seguir só, que vai sofrer o que é ruim, onde eu andar cuide de mim e que ao seguir que eu escreva um novo fim Ponta do pé, passos do pó, que Deus dê fé e não deixe só. Quem eu amei, não sem dó, quem eu deixei, cuide melhor. Guarde da cruz, quem esteve ao meu redor. Essa casa foi a arca de Noé. Me conduziu Pra terra firme Maré rasa É hora de descer O que a chuva proibiu O sol redimiu para partir Sim. Muito linda, muito linda mesmo. É. Você já quer tocar mais uma? Quer, quer falar algum, fazer algum comentário? Quer que a gente leia algum comentário? Eu vou, eu vou falar bastante... um pouquinho da, eu vou falar um pouquinho da minha história rapidinho para para quem está chegando aqui também. É... Ó, a, Ana, a Ana falou que a sua música é fantástica, viu? Ah, muito obrigado, obrigado. <risos> é... Eu ia contar um pouquinho da história. Eu tenho dois, dois álbuns gravados, dois discos gravados. E eu gravei meu primeiro disco em 2014, que se chama Por um Fio. E é um disco que eu gravei no Rio de Janeiro, com produção do Jorge Helder. É, eu, eu sempre gosto de falar essa história, porque são os artistas da música brasileira que a gente precisa sempre enaltecer. Né? O Jorge Helder, para quem não conhece, é sempre bom falar também, é o baixista do Chico Buarque, trabalha mais de 20 anos com o Chico, trabalha Nossa. com a Maria Bethânia, com a Rosa Passos, com o Paulinho da Viola, enfim, ele é, é, é o baixista assim mais querido do Brasil. a gente Eu tive a honra de, de ter o Jorge como produtor dos meus discos, é, Cristóvão Bastos de piano, Cristóvão Bastos que é um pianista que tem a música, por exemplo, né, é, mais famosa dele que é o Todo Sentimento e resposta ao tempo que é uma parceria dele com o Aldir Blanc né? então Cristóvão hum. bastante, bastante no meu disco é, então assim, eu estou rodeado de gente boa da música brasileira e... gente eu amo essa música eu amo amo amo, amo essa música é, é é uma obra prima assim ainda mais agora nesse nessa última semana últimos dias que a gente teve a perda do Aldir né, que foi um negócio foi uma coisa assim que, que é, eu fiquei assim é, eu sou muito fã né, do João Bosco e do Aldir, porque eu acho que o João Bosco e o Aldir é, um, é, uma, é uma pessoa só, assim, os dois juntos assim é uma combinação perfeita. E, e é uma coisa que me pegou tanto assim, né? A, a, a ida do Aldir, é, primeiro pelo compositor e pelo e pelo Brasil que ele traz nas coisas que ele fala, do jeito que ele coloca, do Brasil que ele sempre lutou para que, né? Para que a gente conseguisse ver e a gente está cada vez mais perdendo né, esse Brasil que a gente precisa é, retomar, retomar não sei de que forma. E, e o Aldir tinha muito isso, né, ele era muito brasileiro, ele era muito guerreiro, né, e ele trazia isso para as letras, para as poesias dele, né, para as crônicas, ele era um cronista assim, de, de, de alto gabarito. Então, é, eu, eu só peguei esse gancho para falar um pouquinho, porque o Cristóvão Basto tocou no meu disco, o Jorge Helder produz os, os trabalhos, então é um trabalho que tem uma influência muito grande da música brasileira mesmo. É, desses grandes nomes que gravaram muito, muitas coisas. Né? Então, só para falar um pouquinho para as pessoas que estão aqui me conhecendo agora. Então, tem dois trabalhos que foram produzidos pelo Jorge, o Por um Fio, o Na Linha Torta. Esses discos vocês podem ouvir nas plataformas digitais. Né? É, estão todos lá. E essa música que eu acabei de fazer, que se chama Maré Rasa, Canção de Partida, está no disco também, está no Spotify. Tem participação da cantora Ana Paula da Silva, que é uma cantora fantástica também, que vale a pena depois pesquisar. É, já ganhou o prêmio da música brasileira, uma cantora do estado de Santa Catarina também, mas muito grande, uma cantora muito, é, com, com, com uma carreira muito linda. Essa essa música, a gente tem um clipe no YouTube, a gente faz nós dois. né E, e é, uma, é, é uma canção que me levou para muitos <risos> lugares, para muitos festivais do Brasil, inclusive fora do país. eu Estive na Costa Rica, né é, participando de um festival onde eles reuniam 15 artistas do mundo inteiro. E eu fui o brasileiro escolhido. Né? Então, assim, tenho uma honra muito grande por isso. É, enfim, eu dei só uma pincelada sobre um pouquinho do meu trabalho para vocês que estão aqui, conhecer um pouquinho mais. Tá. É, a gente pode, a gente e... pode fazer o outro, se você quer falar, você, você fica à vontade também. Não, a... eu acho que tem, uma... tem alguns comentários, eu vou ler, porque se aparecer a... mais, aí a gente já deu conta desses, Não vai acumular. Tá Clodoaldo certo. Francisco, boa noite Clodoaldo, ele fala assim, boa noite precisamos de música para nos animar obrigado Guida obrigado ao, ao obrigado John música, <risos> obrigado Clodoaldo temos Eu mais? Ah, o Elias, o Elias Henrique Moreira meu querido conheci John Miller no sarau do 1 de maio fiquei fã, canta muito toca muito, inteligente tem mensagens que fazem pensar Pô, que maravilha. Valeu, Elias. Obrigado, Elias. Temos Muito mais? Bom. Tem. A Adriana Nossa. Neves, Adriana, fala assim: tem uma música em homenagem às mães, parabéns <risos> a todas. Amanhã é dia oh, das mãe. mães, a gente esqueceu. Pois é, pois é. Eu vou deixar já, já, já, já, já todas as mães que estão por aqui. Vamos lá, então. Até ah, mais uma, Fabi. Já estou seguida no spot. Spotify. Opa! É isso aí. Obrigado, Fabi. Olha só, vida. eu vou fazer uma canção agora, que é uma canção inédita, que não está nos meus trabalhos ainda, que vai estar no meu próximo disco, que a gente vai gravar esse ano, que é o meu terceiro álbum. É... E a música se chama Coisa de Momento. É, ela, ela, ela tem tudo a ver com o que a gente está é vivendo. Nos... Tá? Uhum. Coisa de Momento. É... Tem uma frase da música eu acho que ela resume um pouquinho do que ela vai falar, eu vou deixar a frase para vocês, enquanto depois eu toco a música. Ela fala o seguinte, é, que o mal se reinventa, o mal se reinventa, mas o amor vem para ficar. Eu acho que essa frase, ela, ela, ela determina muita coisa da, da música. Hoje é, de Momento. Estava só em dança etérea Um átomo solidão Sem espaço e tempo Mas algo explodiu O centro da matéria E a luz E fez o firmamento O cosmos em expansão havia lá. Láctea Planetas pedindo bênção as estrelas As órbitas desenhando as galáxias E o mundo seguiu moldado pelo vento Hoje eu sei Que o tempo é movimento E que o ódio sempre tenta se firmar nesse lugar mas eu sei que é só coisa de momento que o mal se reinventa mas o amor vem para ficar. O amor que correu a linha da história, que sobreviveu a guerras e cruzadas, que não sucumbiu a tiros de pistola e nem se rendeu ao corte das espadas. O amor que atravessou a idade média O amor que passou por vários julgamentos O amor que saiu ileso das tragédias Não vai se curvar a dor do nosso tempo Hoje eu sei que o tempo é movimento e que o ódio sempre tenta, só tenta se firmar nesse lugar. Mas eu sei que é só coisa de movimento.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 e para ficar. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Obrigada. A pois banda é Conte é uma é uma é uma companheira nossa ex-petroleira, aposentada, ela sempre acompanha. Então ela está convidando você para participar de um sarau de CCV que é um centro cultural Esperança Vermelha que a gente organiza aqui em Campinas. Está Olha, fechado então. agora, né? É, a está fechado lá, mas a gente está fazendo os cursos que a gente faz via online, né? via remota, e também a gente faz roda de conversa toda segunda-feira com algum tema específico. Eu coordeno essas rodas. Mas a gente sempre faz atividade cultural, muita atividade cultural lá. E a Wanda está te convidando a participar. Com certeza, Wanda, assim que passar tudo isso, a gente... A gente dá um jeito de trazer o John Miller para fazer um salão conosco, tá bom? Pô, que maravilha! Vai ser uma honra para mim poder estar em Campinas mais uma vez. Eu estive em Campinas, é, é. na Rabeca, Rabeca Cultural, vocês conhecem? Rabeca Cultural. Eu, bom, eu não estou lembrada, mas aqui a galera deve conhecer. A, é, a galera tive... que transita mais espaços culturais, com certeza. Eu estive eu tive lá no passado. E, na verdade, eu tenho uma parceira minha uma grande amiga, uma parceira, uma letrista, poetisa, que mora em Campinas, que é a Valéria Pisauro. Pisauro. Se é... é, é de Campinas, uma grande poetisa, né? já ganhou Sim. vários prêmios, é... É, escreve também filmes e tudo mais, e a Valéria é de Campinas, e sempre que eu vou para Campinas, eu fico na casa da Valéria, que é uma querida. É assim. bom saber, bom saber que aí a gente já entra em contato também com a Valéria. Claro, se é amiga claro, sua, gente... é amiga nossa. Maravilha, é isso aí, é isso aí. Valeu, um Ó, vamos ler aqui o comentário do Clodoaldo, fala assim, que linda música e mensagem, o mal se reinventa, mas o amor veio para ficar, ficar. Grande de Miller. É, é isso aí. Obrigado, obrigado. obrigado a Maria mesmo. Amélia fala, linda música, agradece, obrigada, Amélia, uma comércio também. Obrigado. Você quer continuar? Posso fazer sim, claro. É, a gente estava falando também, antes é, a gente falou do, do Aldir e do João Bosco, e que eu falei que são grandes referências na minha música. Né? Aí eu, to, eu toco algumas coisas deles também. É, então, para esse momento, eu acho que é, a gente pode fazer alguma coisa do João Bosco e do Aldir Blanc. E eu vou fazer uma música, começar com uma delas assim que eu gosto muito, que se chama De Frente para o Crime. Hum. João Bosco e Aldir Blanc. Em vez de rezar uma praga de alguém, e o silêncio servindo bem. O bar mais perto de pressa louco. Horas da manhã, baixou o santo na porta do e a moçada resolveu parar. Então, está lá o corpo, sentindo no chão, em vez de rosto, uma foto de fogo um em vez de reza, uma praga de alguém. mulher um olhei o corpo no chão e fechei minha janela de frente meu filho anel, cordão perfume, barato baiana pra fazer um pastel e um copo de churrasco de gato quatro horas da manhã baixou o um santo na porta da bandeira e a moçada Pelo vender anel, portão, perfume barato, sonhando pra fazer pastel e um paute, um de cara, quatro horas da manhã, paixão, o santo na porta-bandeira, e a moçada resolveu parar. Está lá o corpo estendido No chão Eu estava tentando cantar aqui, eu não sei se foi a Fabi que mandou um recadinho para mim. Não dá delay! Não eu... <risos> dá é Tinha que me segurar aqui. A gente começa a se empolgar aqui, ela fala, não, dá delay, tá bom. Muito bom. Ah, é isso aí, Ó, a Ariana é, Rustain, ela mandou maravilhoso, mandou uma mensagem aí, uma flor pra gente. Obrigada, Ariana, um prazer te Obrigado. ver por aqui. Beijão, beijão. Temos mais aqui. Ah, o ah, Elias falou o seguinte, essa essa música é fantástica, realmente, Elias. É muito linda mesmo, mesa, é fantástica. Muito gostosa de é. ouvir, de dançar. A Amélia fala marav maravilha. E A é Adriana também não solda aí, Adriana. Obrigada, Leandro, muito e... bom. Muito obrigado. Se você é... quiser fazer um comentário. Claro. É, eu queria até falar um pouquinho dessa música, né? De Frente para o Crime é... é uma parceria né, de, de, de João e Aldi. E é, uma, é a história do João, na verdade, a história do João quando sai de Minas Gerais, porque o João, né, para muita gente, confunde se ele é carioca né, ou é mineiro, porque ele, ele viveu muitos anos, quer dizer, mora até hoje no Rio de Janeiro, mas ele é mineiro, o Bosco é mineiro. E, e essa música tem um pouquinho, um pouquinho dessa história de quando ele chega, né, ele sai de Minas Gerais e vai para o Rio de Janeiro, e aí ele se depara com esse, com esse, com esse mundo né, da cidade grande, assim. E é que acontece tudo ao mesmo tempo, né? senhora? Né? E aí ele vê... Ele vai contando um pouquinho dessa história, né? Diferente pro tema, é um, é um pouquinho de tudo que ele vê quando ele chega na Cidade Grande, Tá lá o corpo estendido. Veio o Camelo vende, né? tá, tá acontecendo tudo, o cara tá... tá tem, tem gente morrendo, tá morto no chão. Estendida. Tipo, uma... Aquela loucura, né? E Aquela loucura, mesmo. E, e o Aldir daí, tipo, coloca isso de uma forma que... Que é só o Aldir, né? Pra fazer isso, assim, né? Eu, eu sou muito forte de dois letristas no Brasil. Para mim são é, A gente tem muito assim, né? A gente tem muito muita gente talentosa assim, mas que gravaram assim o um nome na história do Brasil, né? Que é o Aldir Blanc e o Paulo César Pinheiro. Né? Eu tenho, eu sou muito grato por tudo que eles fizeram, né? E fazem ainda, o Paulo César Pinheiro ainda. O Aldir Blanc infelizmente é, nos deixou agora, mas a Paulo César Pinheiro está tá escrevendo muito ainda. Então a gente tem que ser muito grato às, às raízes e a esse Brasil, esse Brasil que a gente precisa ter novamente. Eu sempre costumo puxar esse gancho, assim, porque está se perdendo e a gente está é, passando no meio dos nossos dedos e a gente não consegue ver isso. Assim. Então, assim, esse Brasil a gente tem que ter de novo. Um pouquinho de É aí. verdade. E a é... sua música faz a gente nos, nos animar, né? Para ter esse Brasil de novo. É, gente, é importante. A gente tenta contribuir da, da melhor forma possível, né? E, e eu sempre digo que é, é, a gente tem que se, é, ter como espelho, né? É, esses grandes nomes da música brasileira, a gente que, é, que vem agora da nova geração. É, a gente está num mundo que é, tudo se renova, né? tudo é novidade, vem muita, muita informação, mas a gente tem que saber é, filtrar filtrar muita coisa e. e e colocar nossa essência, né, é, em, em tudo que a gente faz. Estou falando agora mais, mais voltado à nossa arte, à nossa música e fazendo essa comparação com esses artistas, porque na minha arte é isso assim, né? Eu busco muito ainda seguir as coisas que eles deixaram, esse legado, né? E muitos deles ainda estão aí, né? E que é que, é, que é os cantores, compositores da nossa música brasileira que eu sempre ouvi e então eu, eu sigo nesse caminho, né? Dessa coisa da letra mais mais poética, né? da música mais trabalhada, mais rebuscada, né, é, é, são estilos que a gente escolhe na vida, mas que que nos tocam de alguma forma. E a música que me toca é a música que eu faço, realmente. né. Então, eu costumo dizer que quando você tem verdade nas coisas que você faz, de alguma forma você consegue consegue conectar pessoas também com a mesma com a mesma ideologia né? de música, de som, de imagem, mas é isso. Que bom! Eu vou fazer, então, eu vou aproveitar aqui que eu fiz um samba do, do João e do Aldir, eu vou fazer mais uma música. Eu até vou pegar a letra aqui porque essa também é, é novíssima, assim. E, e é uma composição que, também, que a gente também fez para o momento que a gente vive. É um samba que se chama é, A Gente Precisa Desse Carnaval. A gente fez agora e vai estar no meu terceiro álbum também. E é uma é parceria com o Serginho de Almeida. Então eu faço para vocês agora em primeira mão também. A gente precisa Uhul! desse carro. Vamos lá. O carnaval chegando tá na hora por mim essa folia pode agora vir a ser O povo necessita de alegria Mastiga tanta falta todo dia É de doer Já tá faltando pau pra tanta cobra mas esse povo é forte, não se dobra. Não vai ser quem. E se não der no justo, vai no jeito. Sambando nos narizes contrafeitos, o florescer. E aí, é samba até o sol raiar. Vai ter motivo pra dançar Pra mais que só sobreviver E aí Ninguém segura a primavera As flores de uma nova era é, De uma nação que quer crescer Enquanto a nossa redenção chega, a gente faz a frente e não se entrega, tem de ser, se o mundo já não é mais o que era e a verdade então virá que pera. o que fazer, se tá faltando pau pra tanta cobra, o povo é forte eu sei que não se dobra, vai ser se quem e se não der no justo, vai no jeito, sambando os narizes contra penos do florescer. Aí sim, aí é samba até o sol raiar.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 Vai ter motivo pra dançar Pra mais que só sobreviver Aí, ninguém segura a primavera As flores de uma nova era De uma nação que quer crescer Bravo, muito bem De uma nação que quer crescer, muito bem É, é isso, né? É, é isso aí, é muita luta, né? O povo né? é forte, é, é, é, eu gosto muito dessa letra também Porque, na verdade, é, é, é, até, é até interessante falar né? A gente fez essa música na, um pouquinho antes do carnaval porque, né, do último carnaval que a gente teve e, a gente, e, e o título ele é muito é, interessante também porque ele fala a gente precisa desse carnaval né? e é assim. ele te dá vários sentidos assim primeiro que é, que é uma coisa que é o seguinte o carnaval a gente quase perdeu né por um triz a gente quase deixou de ter o carnaval porque esse governo maluco aí quer cortar tudo né? e o carnaval estava é, nessa tava nessa questão vai ter não vai ter não vai ter carnaval é. E aí a, pacote, aí veio é. essa questão né aí veio essa questão a gente precisa desse carnaval e aqui dentro dessa letra ele te dá outra outra história também né é do que está é. acontecendo <risos> né que é, eu gosto muito assim eu gosto muito desse samba <risos> muito bom muito bom vamos é, será que a gente tem mais questões eu estou vendo algumas aqui não sei se, ah Boa noite. Ah, o Adriano. Boa noite. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, Adriano. Fora Bolsonaro. <risos> o Clodoaldo fala o seguinte, com essas influências de João Bosco e Almir Blanc, Almir Blanc, é, John Miller vai longe. Já é uma realidade da nossa música. Precisamos Boa. de jovens como você para dar sequência em nossas lindas canções brasileiras. Eu sempre costumo falar, né? Assim, o brasileiro é um desbunde na música, né? Se a gente for... né? Nossa, eu fico assim, cada vez mais... Eu estava eu é, é, estudando um pouco, vendo alguma coisa sobre a vida do Aldir, e assim, tem muita música que a gente gosta e que era dele, e a gente não sabia, a gente sabia as, as mais famosonas, né? Mas muita coisa né, que ele participou... E quantos outros, né, vieram depois dele, quantas pessoas como você, né? Fizeram a escola, né? Com ele, Claro, né? claro. É, o, o Aldir é, é. Cara, o bêbado equilibrista, né? O que, o que é o bêbado equilibrista? Isso ali é, é uma obra-prima, assim, né? Tem várias coisas lindas, assim, mas essa música, cada vez que eu toco ela, assim, eu, eu me emociono, assim, porque é uma música que ela traz muito do Brasil, assim, né? Daquela daquele clamor, né? É... Cara, essa música, é... pra mim é o um hino, assim. É o hino da canção brasileira. Realmente. É o realmente. É. É um hino. Mas Vamos tem, cantar? Tem muitas, tem muitas coisas dos dois ali que eu sou muito fã, falando do Aldir, né? O Aldir é um cara que realmente mexeu comigo nessa última semana, assim. Eu toquei muita coisa <risos> dele. É uma canção chamada Nação. Nação que também é, com o João Bosco, que também ele retrata um pouco desse Brasil, assim. Eu também faço ela depois para você um pedacinho. Ah, legal, legal. É, o Adriano falou o seguinte: toca, mestre sala dos males? Dos mares? Cara, cara, é dos mares. É, putz, eu não vou lembrar. Eu tocava isso, deixa eu só ver aqui. Esse povo é assim, eles pegam a gente, calça curta. É, eu queria até lembrar agora que eu, me fugiu. É, é, do navio negreiro. Hum. Como é que é? Me deu um branco, me deu um branco. Eu tocava isso. E agora você vai ficar, isso. né? É, tocava. Você vai ficar incomodado é agora velho. com isso. Quem sabe até oh, o final velho. você lembra. Claro. É, que é muita coisa, mas assim, eu vou fazer então, eu vou fazer deles então, ah, tem uma música, Sim. do João e do Aldir, que eu, sou... eu gosto demais, que é o Ronco da Cuica, não sei se vocês conhecem, Sim. o Ronco da Cuica, e, nossa, eu gosto muito dessa canção, hum. eu, vou... eu vou fazer essa então, no lugar do Mestre Sala dos Mares, cara, eu tô agora me pegou, porque a música tá aqui na minha cabeça e eu tô lembrando é só, só. você vai ficar incomodado agora cuica. é, cara, me deu um branco né? como assim, como assim como assim, como assim é, tá vamos lá, vou fazer o ronco da cuica pra vocês então. vai lá, vai lá Rompou de fome Alguém mandou Mandou parar a cuica coisa dos homens roncou rompou de raiva a cuica de fome Alguém mandou Mandou parar a cuica coisa dos homens A raiva tem que ter raiva, a fome tem que ter raiva para interromper. Muito bom, muito bom é... mesmo. Muito bom, muito bom temos é coisa mais dos perguntas homens, aí é coisa Fabi dos é coisa dos homens a raiva e a fome é coisa dos homens a Fabi coloca assim ó a Nayara coloca para gente que o João o João é de, de Ponte, Ponte Nova é isso aí na Zona da Mata muito bem Nayara obrigada tem mais aí Fabi questões cartomante de Elis Regina tudo a ver com os dias de hoje. Verdade. Caiu rei de espada, caiu rei de ar, putz. Caiu, Ai, linda, linda, linda, linda. Pior que você fica cantando, não posso é. cantar. Eu... <risos> a Onildo Miller fala o seguinte. Calabouço. Tem tudo a ver Boa. com o público. Eu vou contar calabuço. um pouquinho dessa história aqui também para vocês. Guida, ah, é, legal. você para mim aqui, ó, você para mim aqui ah. agora está pausada. Ah. Eu estou pausada? É, está é, é, falhando assim. Tá. Então canta. Eu, eu vou posso sair? Continuar? Ó. Pode. Ah, voltou. Voltou? Deixa eu ver, tinha voltado, deixa eu ver, agora não. Está pausado de novo. Voltei. Tá. Eu vou contar ó, enquanto, enquanto você tenta voltar aí. Eu vou contar essa história da música Calabouço. É, Calabouço. Calabouço é. Foi, é, é o, eu tenho dois discos gravados né, para vocês que estão aqui e dois singles. É, o Calabouço foi o penúltimo single a ser lançado. Tem um clipe. um clipe super bacana no YouTube que vocês podem conferir. É, é uma música que fala muito do momento também. E, e vocês podem ouvir, é, tá no meu Instagram, tá no Facebook e está no YouTube. Acompanhe o clipe de Calabouço que eu acho que vocês vão gostar, hein? É, é um calabouço, assim. Calabouço. Uhum. <risos> a, a gente essa música, é, eu e o Gregory Herta também, que é um parceiro, um grande parceiro letrista, que eu tenho, que eu tenho em, em várias canções. e e fala um pouquinho desse momento que a gente vive também. né? É, ela tá muito mais legal. Eu vou fazer para vocês aqui de em voz. Mas ela tá muito mais bacana com arranjo, com banda e tudo mais, como ela foi gravada. E com esse clipe que vocês têm que conhecer. Calabouço, John Miller, no YouTube, no Facebook, está lá. Eu postei agora esses dias até. Eu fiz um repost é, de TBT, do Calabouço. Eu faço para vocês um pouco de Calabouço, então. Um prefere calor, outro pede mais frio. Tem quem foge do sol, quem quer mar e tem quem quer mais frio. Um prefere quem tem, outro quem já sorriu, tem quem foi e voltou, quem tentou, e tem quem nem partiu. Mas se o senhor se alegra, se o outro chora... Como faz Se um só fica dentro Com o outro fora Lá atrás Se quando se apressa O outro demora Não há paz Só quem grita Mas Se exigem mudar outros querem manter uns preferem ficar e alguns ficam sem querer uns professam saber a quem beija a cruz Paz se não há paz agora, o que se faz para viver em paz? Mas se o sol se alegra, se o mundo chora. Fica dentro com o outro fora Lá atrás Se quando um se apressa o outro demora Muito bom, um muito bom disputar, mesmo. Outros querem manter, e assim é. a gente vai nessa. Um puxa daqui, outro puxa de lá, e a gente está nessa briga faz tempo, né? E a disputa continua, né? É isso daí. A luta é. de classe continua, né? Enquanto é a gente não romper com essa sociedade, a luta de classe está é. aposta. Tem, tem, né? é, tem, uma, tem uma coisa aí também que eu gosto de falar sobre isso. Eu acho que a gente, a gente sempre tem que é, lutar né? pelos nossos objetivos. E o que a gente acredita. né? Eu acho que isso é primordial. A gente tem que, sim, lutar por isso. É... Mas nesse meio todo, nesse meio todo de discórdia, de tipo, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu vejo dessa forma etc e tal, Eu não aceito isso, eu não aceito o outro. Né? Todas essas questões que estão em jogo, existe uma palavra que as pessoas estão esquecendo. Eu acho que a gente tem que trazer também sempre... É enaltecer isso que é o respeito. Eu acho uhum. que o respeito acima de tudo. Se você não, não gosta do que, de como outro pensa ou de como o outro é, você você deve pelo menos respeitá-lo. Né? Eu acho que uhum. isso você tem que fazer. Né? Eu acho que é, é acima de tudo, acima de ah porque é, é o meu parecer, é o meu, é o meu jeito de ver. Você tem o seu jeito de ver. Tá tudo bem, a gente discorda disso, mas assim o respeito é acima de tudo. Eu acho que é isso. E, e o Calabouço ele fala disso no final do clipe a gente tem um clipe muito legal depois vocês assistem que vale a pena no, tá, é, é um pouco assistir. forte é, tem umas cenas fortes assim é, mas no final do clipe é tem uma mensagem que que é isso assim né? que a gente a gente a gente traz esse, a gente traz esse essa palavra né muito à tona, assim, muito à frente respeite o outro como mulher é, né acho que é isso bacana Bom, eu vou ler, acho que os últimos comentários, eu acho que tem mais, mas senão a gente vai ficar muito tempo aqui, vamos lá. Tá ok, é, A Ariana falou o seguinte, vem cantar em São Bernardo, aqui a gente também é fora <risos> Bolsonaro. É. Vai já, arrumar um monte rindo. fora Bolsonaro para você cantar. Já tô rindo, já tô rindo. <risos> O Elias falou o seguinte, há muito tempo nas águas do ah, Guanabara, o dragão do mar apareceu, ó, mestre sala dos, das, dos mares. Há muito tempo nas águas da Guanabara, é, o dragão do mar reapareceu. Ah, não vou lembrar, mas é isso aí. Glória ao assim, glória... Não, não, não, não, não, não, não, eu não posso cantar. A Fabi briga comigo. Ela fala, fica muito quieta aqui da delay. Muito bom, muito, muito bom. bom. A Marilice, oi, Marilice, Marilice fala. É de São Bernardo também, esse pessoal, tudo de São Bernardo no campo. Aí, ó, tá vendo? Fala o oi, seguinte. Então, a gente é São Bernardo. Vendo amigas e amigos por aqui, Rosana Sideli, surpresa boa, estamos. Estarmos entre os mesmos. É isso aí. O Salão. Sérgio Ramos fala, fala o seguinte, uma poesia cheia de ant, ant, antíteses, assim como no nosso país de hoje, correto? Tempos contraditórios, pensamentos trocados, é verdade. Sérgio, é isso aí. Sérgio é do Rio de Janeiro, sempre me acompanha também um cara Ai, muito bom. ativo culturalmente, é um cara que a gente tem um, uma amizade muito grande. E, e o Sérgio é isso aí, o Sérgio sempre mata a charada. Sérgio, é isso aí que você falou. é John, aqui em Campinas, a gente tem uma galera muito, muito organizada, muito fortalecida no, no setor de cultura. De uma hora que você quiser vir, vir para cá, a gente tem um pessoal muito próximo a nós aqui. Aqui, bastante artistas, militantes da cultura que terão prazer aqui de acompanhar você, de apresentar você para para o nosso pessoal aqui, tá bom? Eu, eu só lembrei de falar isso agora porque você falou do Sérgio e de outras pessoas que estão acompanhando. E com certeza várias pessoas aqui de Campinas, né? Se não se não conseguiram ver essa live hoje, vão ver na semana também e dar o retorno para nós, tá? Pô, que maravilha, é isso aí. Que maravilha. Sou super grato sempre a vocês, né? É... Ah, as pessoas que estão assim, as com a máscara, eu vou fazer até uma brincadeira aqui, mas as pessoas que colocam a máscara no nariz máscara. na boca, ó, no nariz na boca, e não nos olhos, né? A Isso. máscara não tem que estar tá no olho, tem que estar tá no nariz na boca, <risos> o olho tem que estar tá aberto. É verdade. O Elias, o Elias, que sempre manda mensagem para mim, todo dia, ele fala assim: se cuide, use máscaras, mas sem máscaras. <risos> Muito bom. O Sérgio Ramos é, respondeu Valeu, grande amigo músico e compositor Um artista correto completo. Obrigado, Sérgio Maravilha Maravilha Você quer cantar mais uma música? Guida, a gente tem, eu acho que, quatro minutos Pelo que eu estou vendo aqui é, é, mais ou menos isso Se você tá. quiser cantar mais um pouquinho Mesmo que se assim. estenda um pouquinho, não tem problema Tá, eu vou fazer para vocês aqui mais uma. É... Deixa eu pensar uma música minha aqui. Na verdade, eu vou fazer uma música do meu primeiro disco, do Por um Fio, que eu só fiz músicas agora de, né, inéditas e uma, e uma do, desse meu mais atual, que é Na Linha Torta. Mas o primeiro disco é uma música chamada Lamentante. Lamentante, que eu gosto muito dessa música. É, apesar dela ser, é, ser um lamento, porque ela fala, a letra fala da uma mulher de rua, uma mulher que vive na rua e tem cinco filhos para criar. Então, a, a letra fala disso. Assim. E, e eu faço para vocês, então, Lamentante. Vai, passos mil, de rasteira se encolhe de frio entre as madeiras só recebe olhares de espelha, bela moça nenhuma se espelha quatro filhos são mais um pequeno vai igual Leite recebe o que não há e sentiu pelo tempo em que viver, lamentando a maldade. O seio da criança não sente o que ela vê, Com o leite recebe o que não há e sentiu. vai cansada de orelha. Orelha cobre os filhos do frio de geladeira. Quando anda, tropeça nas orelhas. Quatro filhos são. Os... Nossa, que lindo, hein? Muito obrigado. Que lindo. que lindo, muito bonito mesmo. Essa última música que eu, eu me emocionei, muito bonito. Obrigado, Guida. Obrigado, obrigado. É uma música forte, assim, é, tem esse tema, né? Dessa mulher de rua com cinco crianças na rua. E que é uma realidade, né? A gente vê toda hora por aí. Muito, é, muito demais. E que se aumentou muito agora, nesse último período. Muito mais mesmo. E fala é. da mulher, né? Fala dessa mulher, né? Dessa mulher, mulher com, é. com cinco, quatro, quatro filhos mais um pequeno. Quando mais ela um ganha pequeno. a trocada, ela mostra pro pequeno. Nossa, muito emocionante mesmo. Obrigada. Obrigada. Obrigada, viu, pela letra. Muito obrigada mesmo. Bom, acho que a gente vai indo aqui para os terminando, agradecendo o pessoal. Tem, ainda tem bastante comentários aqui na página, mas a gente né, já está já, já se esgotando aqui. Quero agradecer. A não ser que você queira cantar mais uma música, você quer cantar mais uma música para o pessoal ou não? Fica... Nossa, que posso, que que... posso fazer tudo, claro. É, tá. eu, ó, eu vou fazer um pedacinho, um pedacinho tá. só porque faz tanto tempo que eu não toco ela, é. E então me... vamos vamos combinar assim então eu vou eu vou fazer os recadinhos finais aqui aí você encerra com ela pode ser que aí tá, você... eu vou fazer tá eu vou fechar daí com um pedacinho de o bêbado e a equilibrista ah! <risos> a Matilde falou já a gente já está mais de uma hora aqui <risos> Ai, gente, agora oh. não dá minha vontade de terminar. Vou ter que segurar, não. Vou ter que. <risos> Mas assim, ó, Matilde, ah. é, pegando a Matilde aqui, é, já fica aqui, já fica o meu convite também. Eu tô me convidando já para ir para Campinas, pra pra Campinas e a gente fazer isso, uma roda de conversa e a gente trocar. Nossa, eu vou chamar todo sarau, mundo né, fazer um sarau. Com certeza. Com certeza. Citar, você já está na nossa agenda já do Centro Cultural, já vai para a nossa agenda. <risos> Bom, pessoal, antes de eu passar, então, para ele finalizar, para ele fechar aqui com chave de ouro aqui com a gente, eu quero agradecer as pessoas que participaram aqui. Tem bastante gente aqui na página curtindo, compartilhando, fazendo questões aqui, comentários, enfim. Não vou conseguir ler todo mundo, mas quero agradecer já bastante a a participação de vocês até aqui. Quero agradecer o pessoal que ajudou a gente a, a organizar né, essa, essa live aqui, a Fabi, o Adriano, o Daniel, a Paula Viana, que cuida o cardzinho, sabe aquele cardzinho, é, John, que eu te mandei lá com a fotinha minha e tal? Claro. É, é, é a Paula Viana que cuida para gente, tá? Agradecer o pessoal aí que pensou no tema, enfim, várias pessoas que participam, debatem junto com a gente, né, o formato dessa, desse Altas Rodas com vida. Agradecer especialmente ao Elias, né, o Elias Moreira, que é lá de Salto, foi quem fez a ponte, o contato com a gente, quem nos apresentou, o John Miller aqui, esse excelente artista, cantor, compositor. tá? E Muito eu... Enfim, quero agradecer a todas e todos e vou passar agora para o John fazer o finalzinho aqui para a gente encerrar a programação de hoje, tá bom? Guida, muito obrigado é, pelo convite. É, foi um prazer estar aqui com vocês. É, Eu que te agradeço é sempre, muito. É sempre bom a gente poder estar numa sala. Desculpa, é, mas, mas que a gente se sente à vontade para fazer o que a gente realmente acredita e o que a gente gosta, né? E com pessoas que, que recebem isso com carinho também, né? Nesse mundo que a gente vive hoje tá tá difícil da gente transitar, né? Principalmente eu que estou do sul, e é, que moro numa cidade mais provinciana, assim, né? Uma cidade de Blumenau, Santa Catarina, uma cidade de 350 para quase 400 mil habitantes. É, e a gente faz esse tipo de música esse tipo de apelo esse tipo de assunto que a gente traz às vezes aqui é ainda a gente a gente não consegue se libertar muito assim, né e as pessoas também não conseguem entender muito o nosso o nosso papo então assim, eu sou super grato a vocês né que estão aí é, também conectando né, pessoas desse desse mesmo pensamento e que a gente possa sempre é, trocar mais e eu possa também estar mais com vocês, em outras Oba! ocasiões. Oba! Oba! Vai ter a parte 2, então. Vai sim, vai sim, mas ficou Ai, assim. que bacana, que bacana, que bom. Eu vou fazer, então, para vocês, é, como, como eu falei, é, um pedacinho de O Bêbado e A Equilibrista, de João Bosco e Aldir Blanc. Vocês podem cantar aí, né, na, na, nas suas casas e tal, para a gente mandar também energia boa para o Aldir. E vamos lá. Tal qual a dona de um portão Pedia cada estrela fria Um brilho de ar No yeah. lugar E no tava um do céu Chupavam manchas torturais que isso foi louco O bebador com chapéu cor Fazia irreverências pedi, Pra noites do Brasil Brasil meu Brasil Que sonhar A volta do com tanta gente que partiu no rabo de foguete, chora a nossa pátria mais gentil, chorão Marias Muito boa noite, gente. Muito obrigada, boa noite, gente. Boa noite. Fora, Bolsonaro! Fora!